Bora todo mundo comemorar o Natal das Bruxas! Mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Seiji, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Na Wicca, o Yuli faz parte de uma de nossas grandes tradições porque ela está envolvida e é um sabá. Sendo assim, Iuli é conhecido como meio de inverno ou Natal das Bruxas. Mas antes de te contar um pouquinho mais sobre Yuli, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto para receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico, constrinkar monstrinho, é logo deixa o like no começo do vídeo. O Yuli acontece por volta de 21 de dezembro no Hemisfério Norte e 21 de junho no Hemisfério Sul. Essa questão de Hemisfério, na verdade, vai muito de tradição para tradição e do praticante de magia. Em geral, ultimamente, nesses tempos atuais, eu estou seguindo a roda do Hemisfério Norte. Mas eu já girei pelo sul também, e isso varia de pessoa para pessoa e o que se encaixa mais com sua energia pessoal. O sabá passado está indo, que é o Soen, onde a deusa permanece grávida e o deus sacrifica a sua vida para dar pra gente o último sopro de fertilidade, a última colheita e a criança da promessa da prece da nascer em Yuli. Se você quer saber um pouco mais sobre o sabá passado que é Soen, não esquece de assistir o vídeo aqui, ou aqui embaixo também que está nos links. O Yuli chega com o nascimento do deus Menino, com o nascimento do sol, onde ele diz que tudo vai ficar bem e que aquele medo que a gente tinha do sofrimento do inverno, que aquelas coisas tristes que aconteciam no passado, vão embora. É o momento da gente trazer para as nossas casas um lindo pinheiro com a intenção de saudar a vida, como os nossos antigos antepassados bruxos faziam. Um pinheiro lindo para representar a vida e a fertilidade da nossa grande mãe e para trazer abrigo aos espíritos da natureza que podem passar frio e fome durante o inverno. E pendurar essa árvore em que representem todos os seus desejos, todas as suas vontades e tudo que você quer almejar para esse próximo ano. para que a primavera possa trazer junto com ela tudo isso que você colocou na intenção da sua árvore de Yule Eu acho que essa árvore me parece um pouco familiar, mas na verdade a árvore de Natal, ela é pagã, para quem ainda não sabe. Hein? E se você sentir vontade, faça presentes manuais e coloque no pé da sua árvore para os espíritos da natureza. E presentei eles mesmo com muito amor e carinho, porque eu acredito que durante o ano todo eles vão te dar bênçãos e te proteger de todas as coisas ruins que podem acontecer. É um momento de esperança e renovação. É hora de você pegar toda a sua família, sentar em frente à fogueira e comer aquelas comidinhas deliciosas feitas com amor e carinho. E com toda a certeza do universo, dançar, cantar e ser feliz para que você possa perceber que o inverno e a fresa é só lá fora e que o nosso coração ainda se mantém quente. Esse é o espírito de Yuli, reunir todo mundo e ser é feliz e dar início à primavera que tá por aí. Então, deixa a primavera florir dentro de você e se prepara, porque o Deus sol tá para nascer e trazer todos os seus desejos para que eles se tornem realidade. Se você aí quer aprender mais sobre o Ica, não esquece de assistir os vídeos que eu já gravei falando sobre o Ica, sobre o Soen, dentre outros que eu pretendo gravar por aqui e se você se interessa, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você gostaria de saber e quais são suas dúvidas sobre essa religião tão, tão legal. E se você for apressadinho que nem eu para receber informações, não esquece de dar uma passadinha lá no canal TCS. É isso aí, até a próxima e falou!